Fala galera, beleza? Estou andando aqui com mais um vídeo Desta vez galera está dizendo pra vocês, mais uma gameplay bom rapaziada, no vídeo de hoje rapaziada, eu vou estar jogando aí a nova atualização mano, já saiu a nova atualização aqui do Fortnite aqui, aqui a temporada 8 ali mano, eu acho que eles lançam uma temporada, uma temporada nova, tá ligado, Cara, é mesmo, uma temporada né? nova, vê se eu, eu ganhar alguma coisa aqui troca, não, eu não devo ter ganhado nada não, bora lá rapaziada, mano, eu, eu tava jogando uma partida ali mano, tá muito da hora, e rapaziada, eu vou fazer um desafio pra mim aí, tentar matar alguém aí no, no Fortnite que, que, com a granada, como tem várias granadas aí, no, no Fortnite eu vou tentar matar um, um, um cara aí com uma granada rapaziada se você não deixa o like aí rapaziada deixa o like aí bater no vídeo like aí eu trago o próximo aí próximo desafio comenta o seu desafio aí e é isso aí rapaziada tá bora pro pro, pro gameplay Três dias depois... Bora lá rapaziada, tamo aqui no aquecimento, tá alto pra caramba. Mas é, calma aí, explodiu ouvido aqui, mano Falar pro aquecimento, mano, que da hora que essa parte aqui, não tinha visto não, mano Mas tem muita coisa aqui que eu não vi, mano, ainda tem um negócio de neve aqui eu... Cai aqui mesmo, cai aqui mesmo Cai aqui no negócio de neve, seja que deu o que você quiser aqui, rapaziada Mano, não mudou muita coisa, tá ligado, A última atualização Só teve uma 12 nova, eu acho que é nova, não sei Bora lá então É bem aqui, ó Obviamente vai cair gente aqui, vai... não, não vai cair não não, vai cair gente, Aí nós já matar né, rapaziada? Nós não, não tem medo, não. Ih, caiu uma. Galera aqui, velho. Aí a é zero, mas não, Vamos cair lá, vamos cair lá. Já vou, mano. Ainda bem que eu sou bom para aquele disto, mano. Se não fosse bom. Eita, já peguei uma. Um escudo aqui, pá. Já pega uns. A 12. Mano, eu precisava só de uma 12 aí e já era bom, mano. E, e, e, eita. Eu cheguei. Ai. Que é isso, mano? Que que é isso, mano? Ai, dinossauro, mano. Ai. Caramba, caramba, e caramba dinossauro, Tomou uma jabiraca na, mano, na moral, mano Dinossauro me matou, tirou metade da minha vida, mano <risos> O cara também morreu, mano, pro dinossauro E outra partida, que essa daqui não deu nem pro cheiro É, prepara Já volto com você aí, rapaz Bora lá, mano, bora lá, mano Já estamos aqui no aquecimento, pá, boladão Mano, eu vou cair lá mais pro meio, velho Que eu não peguei, que eu não peguei Alguns momentos depois Não tem nada ali, mano Aí ele no meio do mapa ali, basicamente. Mandando mensagem, tô mandando mensagem. Calma aí, calma aí, calma aí. Gravando aqui, calma aí. Mano, que parada que eu ali, eu não tinha visto ainda não, mano Que parada que é ali, rapaziada. um navio, é um bagulho Opa, tem outra ele ali, velho Caramba, mano, nunca tinha visto Nunca tinha reparado nisso aqui, não. Vamos caindo no mapa do mapa do Fortnite Caindo com geral, pega, -me. eita Mano, achei muito, muito massa isso daqui, esse negócio aqui, ó Pra ficar voando, e... eita, que casinha é essa aqui, mano Essa casinha que massa Que doido, mano Caiu um cara aqui. E aí eu vou voar ali, mano. Obrigado que aqui, aqui em cima já tem um baú. Ah, Só muito vidente. Vidente não. tenho que ver as coisas de longe. Não vem em pó nenhuma, mas tudo bem. Mas já sei. Obrigado que já tem um cara aqui. Eu quero uma 12 pra mim já. Não, 12 aqui. Ué, o cara não pegou a 12, mano. Cadê a 12? Aqui, ó. mas troquei. Essa 12 aqui, rapaziada. Essa 12 é nova. Eu não gostei muito, não. Ela tira muito. Ela demora muito pra tirar. Mas aí que tá dando tiro, tá dando tiro, top. Pegar recurso aqui, mano. Obrigado que lá em cima tem. Lá em cima tem. Como é que é o nome? tava ouvindo um baú aqui velho, não sei da onde que é aqui beleza, peguei tranquilo, ai caramba, corre caramba ué, cadê o baú mano, será que é aqui? ah, é aqui ó, mas não tem nada também pra variar eita Perder coisa aqui em cima deve ter alguma coisa precisava de escudo rapaziada opa, achei, E achei mais um baú ainda mano, achei mais um baú ali pra, coladão é curativo Mano, nunca, eu nunca entendi pra quem estava esse senhor aqui, velho. Aí, subi de novo, esquece. O pai tá um. O pai tá um. Depois Neymar. Tomou molezinha Peguei mais um negocinho do negocinho aqui. Aí, rapaziada, no hotel, vou subir lá em cima. Olha, subi lá embaixo, não dá, né, mano. Uou. É mó março esses dois aqui, rapaziada. Na moral mesmo. Uou, tá ligado que tem tubarão, que isso, que isso, que isso, que barão é esse, mano? O que arma ruim do caramba, velho, namorão, o não morre, mano, que isso, mano, eita, já vou pegar a bazuquinha aqui, hein, pai, já vou pegar a bazuquinha aqui, hein, esquece, tentar matar um cara aqui, mano, pegar é granada, Hã? no O cara foi morto, mano! Caramba, mano! Matei o cara, o cara nem Nem sobreviveu, nem sobreviveu para contar a história. Tá? Tem uma bazucada no cara, o cara nem.. Mano, eu quero pegar aquela arma ali, ó. Vou pegar essa arma aqui, ó. Ah não, é bazuca, é bazuca. Pensei que era outra bazuca. Mas de boa, vou tentar pegar a granada aqui agora. Aí o próximo é com a granada. Já matei dois pai tá estourado rapaziada, esquece esquece que o pai tá estourado e que viagem é essa pegar gasolina agora mãe, aí calma aí pai tá dominando o jogo esquece mas também tá não fácil né então encontrar um cara aqui e caramba tubarão vai pegar eu tubarão vai pegar eu eu nunca vi um tubarão no rio, mas tudo bem Tudo bem, tudo vem Tudo vem Matou o guilombo Matou o guilombo Mano, deixa eu ver o mapa Eu tô quase no meio do mapa parece Que loucura, mano ele tipo um, po um pote aqui, mano Opa, tem cara aqui, mano Tem cara aqui, já vai tomar uma chibatada na orelha Tem que saber onde tá o cara Calma aí, mano, devia ter pegado outra arma de, de... dura essa arma aqui não é muito boa não, ela tira muito pra cima Mano, cadê os caras, velho? Pegar material Ou os caras estão pra lá ou os caras estão pra cá eu achei que eles tão pra cá, mano Deve ter um cara aqui com certeza Não é possível Cadê os caras? É os guritos. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Os caras matam mata os caras, matam Pegar umas madeirinhas, pá, bolo. Mano, eu tô tentando achar o cara pra matar de madeira, ó matar de madeira Matar de granada. Esperar um cara vim aqui, mano. Olha ah, lá, ó. pegar lá, rapaziada. Vamos pegar. Aí, padrão. Ué, cadê o cara? Cadê o cara, rapaziada? O cara sumiu, mano. O cara morreu, mano. Aí, um dinossauro ali, mano. Ali é um o dinossauro. Ô, o cara sumiu do nada, velho. A safe tá vindo. A tá vindo. Ih, caramba. Ih, caramba. O cara matando eu, velho. A cara dura assim, mano. Vou me curar aqui, mano. Tem um porquinho da Índia ali, velho. Que isso, mano? Olha, olha esses paredes. Que louca, mano. Na moral mesmo, mano. Vou curar aqui, pá, e acabou, acabou, com acabou, acabou. Beleza. Que loucura de parede, mano. Vocês viram, rapaziada? Quer ver? Ah não, agora não foi. Agora não foi, agora foi tiver tipo, meu. Pegar mais material, que eu tô sem material. Tô literalmente 17 vivos aí, mano. Caramba. Safe, safe, safe. Aí é zero, mas minha. Corre, corre, corre. Correr aqui mano, tem que correr escondido aqui velho, senão não vai adiantar tá, não, mano para e... não Correr aqui por dentro aqui que é melhor né E padrão corre aqui Pega aqui Aí é padrão Que é isso aí, vai, vai, vai dizer que tem um É duas pistolas vou ver, eu vou eu só por vou pegar essa pistola, que que será essa pistola aqui velho eita, eita, eita Nossa. tomou uma jabiraca quase mano, quase velho ou foi impossível na moral mano, mas é isso aí rapaziada, se vocês gostaram mano, não deu para matar eu vou tentar fazer no próximo aí é, no próximo vídeo aí tentando matar um carinha na, na granada mas na próxima vez eu vou, vou, vou, vou conseguir matar, que eu não tava nem prestando atenção que a atualização tá tão foda, tão foda que eu nem tava reparando o que tava acontecendo, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Um grande abraço aí. Tamo junto. Fui.